Falsificação de arte. Pronto, relampada. E agora se disser desta maneira, existe mérito é quem falsifica a arte <risos> Continua a relampada. É, existe, existe, mérito. existe mérito, mas, Pronto, mas existe. é Sejam bem-vindos a mais um episódio. Desta vez temos um episódio Girl Power. Temos aqui <risos> três grandes mulheres que neste momento fazem fazem coisas extraordinárias cá na Ilha da Madeira, não é? E nós aqui na Relampada nós adoramos adoramos mostrar projetos espetaculares regionais, projetos que acontecem cá na Ilha. Mas sem mais delongas e sem muito blá blá blá, eu vou apresentar estas maravilhosas mulheres que têm aqui ao meu lado, Andreia de Canha. Maria Olá. Fernandes Olá. e Patrícia Garrido e temos ali atrás o Guilherme, o nosso bartender que vai fazer uma umas coisas espetaculares para nós para, para a nossa conversa. Oh, nossa, a nossa conversa ser um bocadinho mais descontraída, não é? Uh, este episódio, uh, esta temporada, mas este episódio em específico é patrocinado pela Bacardi Martini uh, com o apoio da Tulipa e o apoio, sempre claro, sempre presente do Estúdio 20. Eu e mais uma salva de palmas. O Alex adora que nós batamos palmas para o microfone. Não gostas, tu adoras? Bom. Tu adoras, tu adoras. E longe dele, não é? Longe dele. Muito bem, antes de falarmos o que é que vocês fazem? E antes de mais, eu estou a ver que temos ali a Andreina com uma tela e com uns pincéis e umas tintas ali atrás. Explica-nos, antes de começarmos aqui a nossa conversa, o que é que vais fazer mesmo durante, a nossa, durante este episódio? Ok, é assim. É o meu projeto trata-se sobre pintar ao vivo. E obviamente não podia ficar atrás e tinha que fazer aqui uma obra. Portanto, eu Muito acho bem. que eu vou conseguir fazer um Picasso, um Picasso simples, <risos> só em 30 minutos. Sim, sim. O desafio, <risos> o desafio que eu propus aqui à Andreina é. Em 30 minutos faz-me um Picasso e vamos ver <risos> vamos qual vai ver, ser, como portanto, vai a André ainda vai estar aqui a, a, a falar connosco, ao mesmo tempo que pinta uma coisa, multitasking, que é uma coisa que os homens não têm, portanto, só as mulheres é que têm esta capacidade de multitasking, talvez atrás o Francisco a dizer não, não, não, não, mas eu acho que é verdade, Francisco, eu acho que é mesmo verdade, mas, uh, primeira pergunta, vocês chegaram aqui à ilha um bocadinho por acaso. Temos aqui a Maria que é madeirense, mas que Sim. estiveste muito tempo fora, não é? Isso e que voltaste dar. aqui à, à ilha. E temos aqui uh, duas... Uh, tu és de Espanha? Não, tu de vene Venezuela. Venezuela. Venezuela. e espanhola da Galícia, mais, mais precisamente. Como é que chegaram à Madeira? Porquê que aterraram cá na ilha, não é? E porquê que cá permaneceram? O que é que, o que, é que as fez, portanto, ficar cá e apostar cá? Quem quer começar? Quem começa? Pode ser aqui a Patrícia. Patrícia, estás aí? Já, já, queres, já queres falar? Fala aí. Porquê? Porquê Madeira? Vou falar espanhol? Não, não há problema. Nós todos percebemos... Uma mesa de português e... Tudo bem, tudo bem. Por trabalho. Por... Saliu uma oferta de trabalho. E de restauração E eu estava trabalhando em Galicia e... Necessitava um cambio Estava trabalhando de carpinteria uhum. e surgiu a oportunidade, foi duro, que já lhe contaré depois se surgiu claro, <risos> a oportunidade e vim uhum. por trabalho basicamente para o restauro de, do hotel da Serra. Ah, muito bem. Ser, onde conheci. Exatamente, foi precisamente aí que vocês <risos> conheceram. Muito bem, muito bem. Portanto, foi um trabalho encomendado que depois tu trouxeste. Yeah. Tu, tu vieste para cá? Eu especificamente para quê? Para essa oferta, oferta, oferta, oferta de trabalho. E tu concorrestes para aqui mesmo especificamente? Para esta obra. Para esta obra em específico. Para obra em específico. Uhum. Era uma empresa, precisavam de restauradores. E.. Bom. portanto nem pensaste muito se era madeira o que é que era madeira não, o que, é que antes não era da, antes da dessa a la oferta não sabia que ah era não aqui. sabia não sabia de, se queria para Portugal ah vinha então, para Portugal e depois venia Madeira e eu Madeira então, só sabia que não queria não, não queria nombrar, não queria nomear <laughs> Cristiano Ronaldo <laughs> é, <pronto. laughs> depois disse porque pronto da igual não vou a dizer porque se não igual me echan de e agora não é o momento exatamente Pero, eh, Supi, depois, tuve que procurar mesmo. Não conhecia. Não conhecia. Muito bem. E, rapaz, com mais ganas ainda que eu me vou a uma isla. Muito bem, muito bem. Uh, Maria, uh, portanto, regresso à Terrinha. Sim, e não há nada como não, a Terrinha, não, não é? Não há. Sejamos francos, não. Eu ainda estive na lenteja claro, tenho bons amigos, mas. Uhum. A verdade é que a nossa ilha é a nossa ilha uh, e surgiu a oportunidade de vir para cá fazer um estágio profissional uhum. e fui ficando. E Foi um estágio no, no arquivo, um arquivo, no arquivo Regional, Regional da, Madeira. Sim, da Madeira. Exatamente. Foi um estágio sim. da tua licenciatura, certo? O licenciatura em conservação e restauro. Sim. De muito bom. Muito e bom. ficaste aqui porque pronto. Fiquei aqui depois do estágio uma das colegas tinha uma irmã que abriu uma tenda uh, calçada. Então eu também ia para lá, depois fui só para lá, fui continuando e fui ficando, ficando e. Muito bem, e cá ainda estás, exatamente. E é novembro e é um dia de verão, é ainda, portanto isso é um não é? É um é um bónus. Andreína, madeira, não é? Madeira, Sim. porquê? Madeira, e, pronto, muitas pessoas perguntam isso, porque eu estive em Miami e Exato. fazer Miami Madeira todo mundo fica assim completamente trocar Miami <risos> por Madeira não é é Exato. pronto é assim é, vingar por é, uma situação pronto legal é, é, ficaram em Estados Unidos não é tão fácil não é por ser artista que eu posso ser residente lá pronto estive hum. a trabalhar e fazer alguma exposição e fazer alguma roupa para para colecionista é, americano pronto, chegou o tempo de sair. Uhum. Entretanto, vim para aqui, para Madeira, visitar uma família, estar algum tempo e apanhar um bocado de inspiração, só que essa inspiração apanhou-me por completo e foi a inspiração da natureza, coisa que pronto Miami não tem, Miami é uma, uma cidade muito forte, que tem praias lindíssimas, mas como artista a natureza sempre faz muito sentido claro. para mim e para todos. Todos os claro. artistas sempre apanharam... É tipo, Van Gogh, até Picasso, inclusive, e tudo, Frida Kahlo, e todos os artistas apanhavam inspiração da natureza. Da natureza, claro. Que e em Miami é só, uh, é, tens a praia, tens o mar, mas o resto é arranha-céus, claro, e sim. uma cidade gigantesca. Lá só fica a pintar pessoas nuas, e tudo. Tipo... <risos> <Exatamente. risos> mas lá está, mais uma vez, em conexão com a natureza, olha, nós conseguimos encontrar a natureza, vamos encontrar a natureza nu. No no nosso corpo, não é? Sim. Ao natural, não é? Sim, porque tu estiveste em Miami, porque tu também antes de teres uma Madeira in Art, tinhas Miami in Art, Isso, Sim, é, Miami in Art foi uma proposta que eu fiz, é, que ainda está em pé, mas é para vender obras. ser é, okay. o mesmo conceito é, que aqui em Madeira é totalmente diferente, porque é assim, é, Madeira in Art, a ideia é oferecer aulas de pintura, é, baseadas em cada cultura de, de cada cidade, uhum. portanto Madeira em Arte será um franchising e, e gostaria pelo mundo fazendo uma uma instalação artística uhum. em cada em cada lugar, uhum. é, portanto estou aqui em Madeira, deixei é, entretanto é, um bocado é, apartado o Miami Art e estou a trabalhar em este para é, quando começar vão surgir adultos. Exatamente. Portanto, de certo modo, a Moderna in Art está a ser um teste para outros projetos lá fora. Sim. Claro. E que teste, não é? Quer dizer, podemos ir lá para cima, podemos ir à beira-mar, temos aqui tudo na ilha, não é? Exatamente. então a é nível de inspiração. Já vamos falar um bocadinho mais sobre esse projeto, okay. que é muito interessantíssimo. Mas vamos aqui ao ELAS, não é? ELAS Arte Nossa. e Restauro. Vocês então conheceram-se nessa tal intervenção do Teto da Seca Catedral Como é que foi? Como é que foi tudo. É, tudo... Podes contar, Ou seja. Ou seja é porque, é porque Parece que eu levei uma faísca. Houve uma faísca, não última. é? porque é aquela coisa. Todos os, gran... ah. tudo, tudo, todos os grandes ah. amigos começam uh, um... Começa um bocadinho mal. Ou começam um bocadinho. Não. Depende. Como é que foi convosco? Não, uh... <risos> não. É, a professora comprar... Eu já estava na ilha. Eu já estava na ilha e pronto, contava que aparecesse-me uma Patrícia na obra e até aquela pessoa que, ah, esta é a Maria, ah, este, este, tu que és a Maria, sim, <risos> sim. mas não, mas correu, correu, bem, até sim, me sim. estranho no início, porque uh, trabalhávamos, claro, o, o dia todo, mas uh, havia coisinhas que nos ligavam e uma falava outras outra, já dava Olha esta interrupção para, que para para estamos matar. a ter agora neste momento, ah, ah, epá, ah, olha esta interrup interrupção, Obrigado. fomos invadidos. Obrigado. Tentar colocar aí uh, o sítio, e uh, já sim, vamos sim, dar um sim. grande brinde. Hum. Epa, estes copos são imponentes, é, os são, são, são grandes, bem, são grandes. Mas vamos vai durar, vai durar. É, é. Eu até, é até, até tenho é. que pousar um cartãozinho para dar aqui um tchim para um tchim todos. Vamos aí, Oi. Obrigado. Bora lá. Quem está aqui por cima? Fantástico. Rui, ah, é é muito bem. bem. Vamos-me posar aqui. Não há problema. Não há problema. Como é que está o um mocktail desse lado? Portanto, o um cocktail sem, sem álcool. Está bom? Muito bom. Muito bom. Guilherme, Uou. o que é que é isto? Explica-nos <risos> o, é, explica o que é que é isto. <risos> isso, é, isso é um sumo de ananás e coco. Só o ananás e coco mesmo. Consumo um de limão para dar um bocadinho de acidez. Depois faço o eu próprio, um xarope de abóbora e especiarias. Uau. Uh, e depois juntei também okay. um, Dior 18 anos. Ok. E, um, aí está aqui. Sim, o, o que está aí, porque o que está aqui ao meu lado é o de 12 anos. Exatamente. exatamente. E, uhum. e Martini uh, Special Reserve Ruben. Muito bem, muito bem. Muito bem, uma salva de palmas ao Mulher. isto também, é, um, isto também é, uma é, é uma arte. Também é uma arte, Realmente. é verdade. Mas uh, Vamos então, como é que foi, então, não estavas à, à espera que aparecesse aparec aparec aparec uma Patrícia na obra, era isso? sim, então, foi milagre, é, é. milagre, é, milagre da foi da milagre Magra Fim Magra da série. <risos> milagre da série, <risos> <risos> Não, mas, não, correu bem lá do, do início, sim. Seia sí, desde o primeiro momento o a Eu estava ta, como apoio à direção uhum. da obra e a Patrícia uhum. também ficou depois como responsável da estrutura. Muito então, bom. tínhamos que... Que lidiar com bastantes coisas. Com a organização <risos> também da, da obra, uhum. quando a coordenadora não estava e isso tudo. E não só no trabalho nos entendíamos bem que... E depois também já, e depois já era um pecado um lá e, sim, e pronto. E tornar se amigas depois. Sim, sim. Tornar se amigas, portanto, Vamos depois também. da obra. Vamos tomar fomos... um copo? Foi fome. Não, Vamos. fomos no tornando. Eu fui um, ano, fui um ano e. Ah, é, pô, sim. foi... foi Eu ia perguntar se, como é que foi essa obra. Muito exigente, muito tempo. Uh, da, vossa, da vossa experiência de, de outras obras, aquela em particular, como é que foi? Foi agente a nível de dimensão, era uma obra muito grande uhum. e éramos er uma equipa de 24 pessoas. Literalmente o teto da Seca drop. Sim, sim, sim. Uhum. E havia uma logística que tinha que existir e uma organização porque era uma obra grande, eram muitas oh. pessoas a trabalhar, os procedimentos tinham que ser feitos, havia uma data e então foi, mas foi, foi muito giro, foi gratificante também. Para sí. mí fue mi primera experiencia en obra grande de restauro. Ok, no tienes hecho obras, eh, obras, eh, obras desta no, de esta dimensión. Ah. Siempre más me dediqué a obras particulares y sobre todo a carpintería. Uh -huh. yeah. Por uh -huh. eso decidí, uh -huh. fue una oportunidad para poder trabajar de restauro uh -huh. y carpintería porque era responsable por uh -huh. la estructura. E alguma coisa em especial, do teto da Sé, em particular, que coisas diferentes, uh, uh, haviam alguns desafios que vocês nunca tinham encontrado antes? Só por ser único Só... também, porque daquele estilo uhum. é, um, é um dos maiores da, da Europa e é o maior de Portugal, continental Uau. de Portugal, e também por esse desafio, e mas de estrutura, apesar de ter 500 anos, estava estava muito bom até para Uau. aquilo que nós Sim, pensávamos. Já tinha havido outras restaurações? Uh, uh, Víamos que havia lá intervenções, mas nada de registado, nem né? nada, nada registrado. de registado. Era assim: <risos> olha, dá, dá uma pincelada é, ali. Dá mas um, só dar quem, ali só, um dá ali um retoquezinho, é, um retoquezinho é, não, não, não sei, sei o sim, sim, sim. Posto. E é impressionante porque ele é alto e yeah. é de pensar naquele tempo também. Subir até uma aquelas feira. alturas e ir lá dar uns retoques uhum. por preguinhos e outras coisas. Uhum. Uhum. E aquilo era literalmente 8 horas de trabalho por dia. É sim, sim, e nós tínhamos alguma flexibilidade de horários também. Claro porque podíamos ir ao fim de semana e íamos compensando e também havia missas e tínhamos que às vezes interromper ou assim, então, sim. Estamos mais do que abençoados. Pois exatamente. Mas aquilo ainda tem alguma estrutura lá, não é? Aqui eu estão a fazer Epa, alguma a coisa. Lá. É só para ninguém ver o que é que lá está ah, que Portanto, já... ainda não foi revelado não. essa, essa restauração. Ricas, mas tudo não, ainda não está a Muito bem, em breve, em breve poderemos é que, é ver a é é. imponência. Exato, exato. Mas é. Escrito, elas, arte e restauro. Então fica. Ai, não! Não, não, não foi para isso. Foi depois. E depois portanto desta sim, obra verdade, sim. em sim. particular sim sim é está parte. uma equipa que de... cambiaram toda a iluminação e sim. a eletricidade. sim porque claro. a saia de facto era sempre uma igreja assim muito mais escura Quase do que o habitual ah. sim mas ah. imagina ah. tem a, a igreja a igreja do colégio sim. está muito mais bem iluminada do que do que a igreja da saia dessa é dessa perspetiva por aí uh, muito bem, eu acredito também a 20 pessoas, estavam a dizer que era 20 Sim, pessoas na 20 obra mais ou, ou menos, depois de terem terminado o trabalho, quer dizer, uma jantarada e vamos beber uns copos porque isto demorou um ano e qualquer coisa, ou nem por isso. Ah, Foi acabando. Eu, eu porque eu também, isso. Os, os procedimentos iam acabando, as pessoas também iam saindo, não havia necessidade de estar aqui para toda. Uh, mas sim, nós fazíamos a nossa festa <risos> Muito bem, muito bem Também vamos falar daqui a pouco sobre uh, Todo o processo do Startup Now não é? Startup Now Que fez com que impulsionou, impulsionasse Portanto o vosso projeto pessoal Que é o Ebas Artic Retorno Andreina, como é que vai isso? Muito é Vá, vai ver. Queres mostrar? Vai, vai. Mostra lá. Depois, depois okay. acontece magia. Depois acontece magia. Mas já, tá, já, já está em bom caminho. Sim, já já parece um Picasso. Já, já, já parece um Picasso, é verdade. Andrina, para a mãe do Madeira Inarte, também tem uma empresa que é The Briefcase Company. Wow. Você cria... investiga? Ah, sim. É preciso, é preciso. É preciso, é preciso. P Criam ah, é empresas muito. de início muito. até... O fim. o fim, ou até o início da atividade, não é? Portanto, criam a empresa, não é? Uh, portanto, marketing, design gráfico, tudo esse processo que vocês fazem, não é? Todo esse processo, sim. É, é, também está é, que estou trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, porque tu também não tens padre. o Happy Cat Concept, sim, que é uma loja também. online de tudo para gatos. Móveis, brinquedos, Oh, é e eu, eu fico a eu olhar para esta mulher e digo assim, como é possível, como é possível falar disto, gerir empresas e ainda estar a pintar Picasso? Como assim? Multitasking. É assim, é, pronto, fiz muito estudo na minha vida, é, é, estudei administração de empresas de design, portanto eu sou artista, mas a parte de marketing apaixona-me. Certo. e tudo que é empresa. Portanto, muitas pessoas vêm e dizem, ah, mas tu não era artista hippie, que não sei que, que anda na rua, <risos> não, não, não, não, <risos> O meu, tu, business artista também. Exatamente. Okay. E pronto. Eh, o marketing para mim estou bem centrado no marketing, adoro empresas por mim, estaria criando empresas, sempre estou a imaginar empresa empresa empresa Este, de eh, briefcase eh, o conceito é um, uma mala Okay. Uma mala onde os projetos de Quando as pessoas Quiserem fazer um projeto decidem uma pessoa aqui ó oh, Quero fazer algo aqui na Ilha da Madeira Quero abrir um negócio, mas não sei o que é Ah, hora boa, bem eu <risos> é, Pronto, então aqui Fazemos um conceito Tudo que é a parte de marketing E também temos assessoria em contabilidade E damos um projeto E vamos dar assessoria para confirmar Que aquele projeto vai ser bom Porque isso foi uma iniciativa Que quando eu cheguei cá Uhum. e vi os meus próprios pronto, é, é, venezolanos uhum. Uhum. É, chegar aqui e fazer o mesmo e eu disse, mas como é possível com tantas ideias de negócio tantas coisas que não há aqui na Ilha da Madeira e podem ser incrementadas claro. e não é sempre fazer o mesmo. Claro, exatamente. E, e isso é uma questão que. Cobrir mais gelatarias. Eu, eu Eu não, ia dizer isso, mas Deus. estava com um bocadinho para trás. Não, não. Mas gelatarias é, é uma coisa. que... Então aqui é, sempre, é, é, é, é pizza, é hambúrguer, é gelataria. Yeah. Exato, há, há é, muitas é toda a volta disso. É. Há muitas coisas aqui. Não. Por fazer. Restauração, Restauração. também. Restauração no sim. sentido. Sim. Claro. Como é Restauração é diferente de restauro, exatamente. É. Português, português é, não é traiçoeiro, calma lá. Mas sim. Mas sim, portanto, é uma empresa também que estou a implementar ao mesmo tempo, uh -huh. por isso que não, não dormo. <risos> estou 24 horas mais, mas gosto. É, pronto, estou de marketing e por isso aquela parte de marketing. eu também sou designer de moda. Oh, wow. Isso também tem uma empresa por aí guardada, mas não é aqui, de, também para Estados Unidos. E então, pronto, do, do dos gatos, aconteceu que eu cheguei aqui e ajudo a alimentar cães. Vi tantos gatinhos dentro na rede e disse, oh, quero um gato. E, quando adotei e viviam num apartamento e dei-me conta que ter um gato num apartamento não é fácil. as pessoas diziam, não, os gatos são independentes. Não, não são ela é muito dependente, eu tipo que estar quase todo o dia a brincar com ela fazendo todo o trabalho que eu faço, portanto eu disse ah está bem pronto também na universidade estudei design de industrial eu disse ah, mas por que não faço algo para os gatos e, e aqui falando com elas que ela também tem uma linha de dizer olha, poderíamos fazer algo juntos porque assim, não sou, não sou carpinteira não sei nada mais, aquela parte dos gatos que é movem, não sei que, tem, tem a ver muito com madeira, inclusive sem foi dúvida, um tema que, não, que nós falamos e a ver se fazíamos algo Alguma tipo de, de parceria e e com as pessoas que têm gatos que estão como eu, de ser esperada, que não, que é, não sabem o que é que não, faz, fazem com os eu, gatos. E eu adoro o meu gato, não, não vou deixar nunca na rua, nunca <risos> é, minha fila, claro. é minha fila. Mas estar ali 5 Mas... ou 4 ou 5 horas de seguida com, com o não, gato, não quer dizer, isso. é pá, não. Ele é e, tu, e, tu queres, e tu queres estar ali no computador e vem o gato para cima do computador. Sim. E de repente faz send, tipo enter, e envia uma cena que não querias enviar já. Eu tenho duas filhas e as duas filhas filhos são piores que o gatos para trabalhar é o gato também. Não, a minha gata por acaso adorei isto como uma cama, acho que a caca está as pinturas, acerta. põe a racinha, não sei o quê, boa. Fica artístico. Ah, exatamente, tem tudo, tem tudo uma razão de ser. É muito complicado, por isso também pensei em pronto, oferecer aquele serviço e também vi uma, uh -huh. uma crise porque se está tudo vender tudo igual é todo muito parecido não se adapta à claro. decoração de, das uhum. casas uhum. e é muito importante adaptar é, tipo fazer um parque que o gato esteja completamente feliz mas não interrompa com a decoração da casa claro exatamente uhum. que não seja feio que não que, que não esteja claro. que não esteja deslocado portanto do resto do ambiente à volta não é, é como a arte também se uma pessoa quer claro. dizer ah eu quero que fazer uma obra quero colocar uma obra eu vou fazer uma obra uhum. em base do meu estilo que este é que este de acordo com a decoração. Exatamente, sem Estamos dúvida. Vamos a ver bem de enhas que se veem a são, a rádio. Rádio. são, são rádio. todos horreiros. São, são é todos horreiros, são todos E que é. duram é. dois dias. É é rádio. Rádio. exatamente Porque exatamente. em casa de herrero, cuchillo de palo. É, verdade. é a mesma coisa aqui, é. não sei, assim, mas, é mas é dizer... é. Respeito é. de palo, eu tenho Exato. dois gatos também, e coitados, não têm... Não. O cartão, irmão. Não tem nada. E vocês você são pessoas uh, cat persons? Ou mais dog person? Ou no pets at all? dois. More pets. More pets. No pet more pets. More pets. More pets. More pets. More pets. Sim, eu já tive perro. E antes de vir para aqui, se foi. E tinha já dois gatos também. E me los traje para aqui, a los dois. Uh, uh, vinieron uh, comigo. Com duas maletas, com duas malas. Como é que se chamam os teus gatos? Trusca e musca. Trusca, trusca e musca. E, e, e, e, e o, e o teu, teu gato? Rumba. Rumba? Rumba! Rumba. Também okay. tens aspira à casa também? Sim, sim. <risos> essa está boa, essa foi muito boa, Era. Desculpa, mas esse me parece um high five. Muito, muito boa, muito boa. E Maria, tu tens, tens animais? Tens... Não, já tive. Já tiveste. Agora, e tiveste... tive um cão. Um cão. Um, cão. um cão. um cão. E não está nos planos ter animais? Sim. Sim, mas neste momento ainda estou na casa da tia e então, por agora... Muito bem. estamos caçadas e já é... Sim, já basta trabalhar. na madeira. já tenho uma empresa para criar, Trabalhado não é? Sim, já tenho uma empresa para criar, que também não é nada fácil, atenção. é azar e restauro. Salvaguardar, criar, recriar e difundir. Esta parte do difundir. Já fizeram um workshop? Já. Fui um só, Fui mas só. querem fazer mais. Como é que foi toda essa experiência de partilhar conhecimento? Porque pessoal, pessoalmente eu gosto, gosto bastante de ensinar às pessoas, não. falar com elas e aprender com elas também. Exatamente. Como é que foi toda essa experiência? Foi Foi uma aventura, porque workshops nunca tínhamos feito, hum. não é? E foi em carpintaria básica, não foi mais na área da, da Patrícia, mas coisas muito simples. E acho que foi essencialmente mulheres que se inscreveram. Ok. Uh, oh, wow, o que também pois, carpintaria, yeah. mulheres, ok. Mas como éramos du sim. duas elas, faz faxinha... sentido, ah, fa mulheres se calhar... Sim, sim, sim, <risos> se mais seguras e uh -huh. mais, uh -huh. igual mais, uh... claro, Esco, mais a, a, a que nadie. Porque, afinal, eres juzgado. Um... Sim, sim, pois, não é comum, e... de facto, uh, pues, esse tipo uh, de trabalho ser... A mim serve... passa, cada vez uh -huh. menos, porque agora a gente empieza a ver coisas físicas, veem o que hacemos, uh -huh. que é real, que claro. está bem, que gosta. Y, y entonces ahora ya un poco mejor más al principio era ah, carpintera más máquina más carpintera carpintera y, y voy a decir una cosa que me dije me dijo un, eh, estuvo aquí mi hermana hace poquito con un amigo y estábamos hablando de esto de carpintera carpintera o sea y es como cuando dices no sé si aquí también se dice que se dice pero es piel piel o sea, cuando algo es de piel, <risa> dices tú, ¿es de piel exacto. piel? Exacto, o sea, exacto. Porque lo digas dos veces, es, es que va a ser tu piel. Es que ser. Exacto, exacto, exacto. Pues me hizo graça esse exemplo de espias, pie. Carpintera, carpintera. Eu não, carpintera, solo. Carpinteira. Pinteira. É. Exato, exato. Portanto, e, é um e é um trabalho, pronto, exige algum físico, não é? Tu tens aí, estavas a dizer em off camera, tu tens aí uma. Mas ela. Epa, é pá, uma mazela, não é? Um mas pronto, tenho todos os dedos por aí. E, e os dedos, tens todos os dedos, exatamente. Não, não, não, não. Sim, muita, muitas serras, <risos> portanto, muita maquinaria Sim, então, que... Sim, maquinaria mesmo, é oficina, Fum, a máquina, fabricação. E tem que estar de máscara também por causa das poeiras ou nem por isso? Sim, sí, deveríamos. De, de, de, ah, deveria Mas o cheirinho ah, da madeira é, é bom, não é? É muito bom. Quando é muito cortas... Bom. Estás cortar. Ah. E, e a madeira é ainda fantástico. está... É por acaso, nascer era assim, 500 anos. E o cedro. De cedro, daqui da ilha. Quando cortava a madeira, Vinha o olor ainda, ainda tinha cheiro. Ser. É impressionante. E 500 não. anos. Exatamente, é quer verdade. dizer, é um cheiro que está ali entranhado já há imenso um... tempo, não é? Constante. Constante. Constante. <risos> <risos> é um... Exatamente, exatamente. E tu também metes mão, as mãos na, na, na obra, não é? Sim, sim, sim. sim. sim. sim. Não é que exatamente não, Exatamente, Mas, sim. Sim. exatamente. Sim. muito bem. Vamos passar a um joguinho, talvez. Vamos passar a um joguinho, não é? Vamos passar um joguinho. E como é que, mas, mas vamos ali primeiro ver como é que está, portanto, a pintura Picasso da André. Já está, quase. já está quase. Uau, ok. Esta obra existe. É, sim, esta obra de facto já existe. É uma obra-obra. É uma obra-obra. Né? É uma obra-obra. Exatamente. Posso aprender como uma cómica. Oh, oh, oh, oh. Vamos passar ao jogo Relampada Cafuné. E o que é que é este jogo? Este jogo é um jogo muito <risos> fixe que foi criado nesta temporada. É, chamado relampada cafuné e, e vou passar isto para vocês as duas e infelizmente não tenho uma coisa parecida para a Andréia, mas tenho aqui um cartãozinho igual portanto, a Andreia vai ter que jogar assim com as marcas portanto, de um lado relampada que é portanto uma chapada portanto significa que é Pronto, negativo, algo negativo, e o cafuné é um cafuné, um cafuné, é é é uma festinha, é uma festinha, um cafuné, um cafuné é tipo uma festinha, é positivo, é um like, o cafuné é um like, o relampado é um dislike, ok? Portanto, eu tenho aqui alguns temas, vamos vamos vou dizer o tema e vocês escolhem se dariam uma relampada ou um cafuné, certo? Vamos a isso. Impressoras 3 D, Cafuné. muito bom, Cafuné. calfuné. Como substituto pela madeira? Já talvez não, rampada. Mas, substituir, pode, não. substituir não, substituir não, substituir não. Mas se quiserem poder, mas dá para coisas é Mas dariam. Um, Imagino no futuro dariam um complemento para vocês ou, ou, sim, ou, sim, ou sim, não é ou Sim, sim, sim. Já tiveram alguma experiência com impressoras 3D na faculdade ou em outro sítio? Não, não. E tu já tiveste também, André, ainda não, não? Não, ainda não. Muito bem, vamos a isso. Próximo. Falsificação de arte. Pronto, relampada. E agora se disser desta maneira, existe mérito em quem falsifica a arte... Continuas a roubar é, existe, existe. mérito. Existe mérito mas, Pronto, mas existe, é mal. existe, mas é mal. Exato, existe, mas é a mal. É mal, é mal. É mal, não é? Porque Sim. uma pessoa que pinta uma claro. Mona Lisa. Não é? Quem pintou faz? a Mona Lisa. Mas tem não talento, é? Parte, por exemplo, eh, levando-a parte restauro, de los mal restauro dos mal-restauro é? é mais ou menos algo. Pode ser parecido. parecido. Uh -huh. é, se é conhece mais, mais os malos restaurantes do que os bons. Que los buenos. É sério? Sim. Sí, um é... exemplo, por exemplo. O Acheomo. É é Basicamente. Pois, exato. Tu... <risos> <risos> o Acheomo. É é o Acheomo. É é Acheomo. Da, da Cecília? Da <risos> <te conheço>, Cecília, pois. <risos> Até conheço a Cecília. O povo onde vive a senhora é famoso, agora recebe visitas... Eh, São pagas e eh, tudo pagas. para ir ver uma intervenção. Eh, a senhora é oh. yeah. influencer, casi, Ou seja... Mas não se pode pois, também chamar de restaura. A senhora só quis não. ajudar a mim. Só, ajudar. só e quis ajudar, só claro. Não poderia deixar essa benefícia. Sim. Mas de certo modo também vocês para fazerem restauro, por exemplo, de uma pintura, têm quase perceber que tipo é de técnicas é que é que o artista. Portanto, têm quase que. Replicar. Exato. Replicar. É quase falar com ele. De uma maneira um bocado mais introspectiva e mais uh, sim, espiritual de... nesse sentido, tentar perceber como é que ele fazia, não é? Vocês já, já restauraram uh, pinturas? sim. sim. E sim. quanto tempo duraria mais ou menos uma, um restauro? Vai depender sempre do, do, Depende do, do de, de como como é. é. Claro. Qual foi o, o, o caso em que demoraram mais tempo para fazer lo o mais desafiante? De pinturas? tu que pintura pintura? Uh, mas uh, sempre é considerado com outros trabalhos, Por então é assim, nunca estamos só naquela obra. Exatamente, claro. Uh, mas pode durar meses. Sim, pode, sim, durar pode durar meses, durar. meses. meses. Tranquilamente. Né? Portanto, aqueles pincéis muito fininhos claro. para estar ali com sim, muito no, cuidado. Nós não recriamos nada, nós só vamos lá tratar o tratar. que mal. Exatamente, uhum. claro é. que sim. Andreina, né, tu uh, tens aí Frida, Van Gogh, Picasso, uh, tu também fazes, uh, uh, tu pintas uh, inspirado inspirada na, na, inspirado na, na, na obra desses e de, desse, tal, talvez noutros, por exemplo, estás a fazer agora aqui uma pintura uh, de Picasso e, e como é toda esta experiência de estudar o artista e depois fazer as recriações? É assim, é, isto ocorre porque, porque adoro os artistas de toda a vida da exato, história claro, exato. e é, assim na, na minha vida fiz diversos estudos, com grandes mestres, e uma era, eh, tipo, aquela parte do, do restauro, uhum. que é bastante interessante ir aprender as técnicas do, dos artistas. Portanto, eh, se as pessoa pensar, ah, mas pronto, replicar um Picasso é muito fácil. Claro que, obviamente, aqui esta técnica é acrílico não é óleo, então, eh, cada pincelada é, é realmente estudada. Exato. E uma das uhum. coisas que eu vou oferecer é dar a possibilidade às pessoas de pintar como um artista da época, e tendo o apoio de uma pessoa que conheça a técnica. Exatamente. Portanto, eu posso pintar perfeitamente como Frida Kahlo. Uhum. É, já é, no Instagram, já vou colocar uma que é exatamente, tipo uma réplica, uhum. mas só que em acrílico. É, também posso aplicar a técnica de Van Gogh, o é impressionismo, e posso aplicar a técnica de Picasso, e uhum. a Da Vinci, o Miguel Angelo. Quem quiser. Qualquer tipo, exatamente. Eu vou fazer. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas não vendo. Vai. Não, não, exatamente. É Olha, que, não se tá alguma certo. vez ver uma Mona Lisa e disse Ah, foi a Andreina de Calhar, foi aquilo que... Nós é é é é é. sabemos <risos> <ficar. risos> wow, Ok, ok. Vamos ao próximo. Uh, arte digital. Cafunei, né? muito bem. Vocês já, já tiveram nesse mundo, a Andreira talvez sim já, sim, sim. porque design e tudo mais, vocês nunca, não, nunca não tiveram nesse isso. mundo sim, ou, já, ou já tentaram é, fazer sim. qualquer coisa? Não, não, mas existem, um, por exemplo, as fotografias. Oh, Existe sim, um projeto exatamente. também da Start Now, concorreu, uhum. e, e também houve uma parte de restauro digital das fotografias, que quando é, é possível verdade. fazer na, uhum. nas próprias fotografias, então recorre-se ao restauro digital. Ao restauro digital, uhum. que também é um, é um processo interessantíssimo sim. é um processo muito uhum. fixo. E as reproduções digitais também. Sim, sí. poder recrear, um, recrear um, por exemplo, ruínas, edifícios, uhum. uh, se recrea digitalmente. Em sim, em 3D, por, de... por exemplo, é, em 3D, é, exatamente, é, não é, não é. 3D, muito uhum. bem, é. Também, também, é, também é muito interessante e talvez até ajuda um quando é também. complementar e ajuda é. também quando se vai lá mesmo à obra fazer é. essa é. mesma recriação é. como é que é. fica a história aí, história não? Muitas como... vezes opta-se por nem sequer fazer, porque o nosso interesse também é preservar a história e a degradação faz parte. Claro, exato. E então é muito feito essa parte digital para complementar. Para complementar, exatamente, sem dúvida. Mas sim, Andreina design em geral mas arte digital no sentido de portanto criar criar algo um, como da mesma maneira que pintas por exemplo há aquelas pessoas que usam aquelas mesas digitais por exemplo já estiveste nesse mundo sim e assim acho que é, é realmente o futuro da arte uhum. totalmente é, cada dia o é, que é, pronto é, arte digital uhum. como tal tem é o futuro da arte e, e isto que quer é para a história é realmente para onde que nós vamos e sempre faço um estudo gosto de ver a evolução da arte uhum. mas eu também já fiz é, obras de arte que é com luz led é, uhum. com acrílico e acho que vai ser agora um novo, pronto, o, o futuro mais próximo Serão vai o ser tudo digital Serão e com projeções e acho que como artista é, talvez não não viva o, o o esplendor pleno uhum. porque nós estamos agora numa claro. transição e mas tenho que adaptar para dar os primeiros passos e já vemos tipo como são projetadas muitas obras em, pelo menos em Porto em Barcelona são projetadas no, em, em edifícios antigos e fazem uhum. a, e a nível um videomapping, pessoal, exato uhum. e fazem é fundamental é e, e animação mistura com animação é um passo que agora a geração que vem Bah, suplementar Mas vocês bah... diriam que provavelmente depois, uh, portanto, este, este ato de, de pintear com pincéis e com tintas e cheirar a tinta, isto será tudo, portanto, uh, quase no futuro um luxo para algumas sim. pessoas ou no futuro será que irá ressurgir outra vez esta vontade de meter as mãos na massa? É como na fotografia, Não, sim, fotografia então. digital, digital, digital é, e agora vemos que as pessoas querem a fazer na lógica por causa hum, da magia hum. da coisa. Não terá essa magia na arte digital? Eu penso que não se vai perder não. nunca. Não, porque enquanto houver crianças, já vai haver pincéis e vai haver tiras. É. Acho que não, não se não vai perder que... nunca. Olha que os tablets... Sim, não, mas nas escolas, escolas nas idades mas primárias... Se é... Mas será que será assim daqui a 20 anos? Que é, que é por isso... É, é, é, mas aqui é que é a minha questão. É que a 300 não anos sei. não sabemos. Estou sim, a falar de uma... Nas 300 nas anos. Não, 300... Ou 200, ou 100. 300 anos. Mas acredito que sim, ainda claro que ah, sim. Muito, sim, até porque as modas é um ciclo né é. acho que pois às é ia reis reis, vezes eu vou ir buscar as raízes é verdade muito bem vamos ao último, uh, ao último tema deste nosso joguinho Relampada ruampada cafuné TikTok não é ser? Nifunifá. Pode ser? patin Porquê? Porque não Por cafuné. Já ri muito também com, com os TikToks, já, mas pronto. Fazer é. e tudo o que és e tal. Andréia, porquê cafunei de decidido? sem <risos> <Sim>, tiktok? <risos> <Yeah>. <risos> yes, please! Porque é um meio de comunicação e para marketing é bom. <risos> Deixe que as pessoas fiquem a olhar horas de... Hores, e horas <risos> e horas, para nós é uma oportunidade. É uma de... oportunidade, <risos> mas para as pessoas <risos> consomem. E para as pessoas não consomem, é será que é bom para as pessoas não. estarem o dia todo não. ali? É essa questão, não é? É como tudo, é como todas as redes sociais. Não. É um bocado assim. Eu, pessoalmente, não gosto do TikTok, sei que existe um grande potencial, há um grande potencial de difundir o o que, aquilo que nós fazemos, eu não gosto porque acho, e não sei se tem a mesma opinião do que eu, eu acho que incentiva a cópia, a réplica, portanto, Sim. os mesmos tipos de dança, a mesma música para todos Sim. os vídeos, não Sim. sei se tem a mesma Sim. opinião do que eu. Visto sim. Assim. Nunca havia pensado, mas tinha visto assim, sim. Sim, É, é, de é de quase uma plataforma forma, que incentiva a réplica. Isso é. Vou fazer isto, é fazer é esta fotografia. Mas também eu acho que as pessoas, muito antes do TikTok, replicavam-se umas às outras. Uh, só que agora forma. é mais evidente, não é? Agora é mais evidente. Porque de facto nós somos um conjunto de tudo aquilo que recebemos. Exatamente. Mas depois temos o nosso toque e algo me preocupa bastante nesta cultura do TikTok nas gerações que estão a usar muito este que depois não vão ter o seu o seu não. mas não é só uma nossa, ferramenta sim, é só uma é... ferramenta mas <risos> já, já, já e a tem... demora, exatamente, exatamente. E a nossa <risos> conversa está aqui um bocadinho já pesada TikTok vai vai destruir <risos> o mundo esta foi este foi o nosso joguinho relampada cafona Obrigado por jogarem, por terem jogado. Vamos agora, então, neste segmento do, pronto, do TikTok e estas coisas todas e etc. Eu gostaria de falar sobre, sobre este projeto Madeira in Art, que é uma maneira diferente de fazer turismo exatamente, agora entretanto aqui estou a pintar para finalizar. E assim, é... isto, eu acho isto fantástico, eu acho isto muito, muito bom esta, esta ideia, quer dizer, é dar a madeira, é, é dar a conhecer a madeira, mas ao mesmo tempo que... proporcionar portanto, a experiência de pintar, não pintear. é? nem toda a gente tem essa. pronto, nem, nem toda a gente tem essa, essa ideia de, olha, eu vou ali, há aquele mirador, e vou pintar. Não, só vai ao Mirador tirar fotos o nascer do sol ou pôr do sol, mas nunca pintar. Como é que, como é que, viste visto uma grande oportunidade aqui na Madeira de fazer esse conceito? É, é assim, é, o conceito é, é inovador, realmente, porque existe turismo, pronto, mountain bike, existe canoim, existe tantas atividades que acabou de fazer, mas nunca havia uma cultural, que pudessem aprender a pintar realmente ao vivo. Uhum. E assim, os turistas eh, podem fazer turismo, porque nós vamos levar uhum. os turistas a, a, a lugares mais... conhecidos da Ilha da Madeira impactante, e lugares que muitas pessoas não conhecem. Uhum. É, e vamos fazer uma obra, em uma hora, fazer uma obra nesse instante, e assim as pessoas conhecem e têm uma lembrança que vão ficar para toda a vida. Claro, e se assim, estiver lá, olha, fiz isto, claro e capta um momento de uma maneira diferente de uma maneira diferente Porque muitas vezes a fotografia é tudo muito bonito também também sou, uh, sou fotógrafo tenho algumas fotografias mas de facto a fotografia é algo uh, portanto, instantâneo está a capturar a realidade é uh, quando nós pintamos alguma coisa que estamos a ver já estamos a pôr algo de nós também lá portanto é mais uhum. especial não é é? Mais é, especial. Nesse, é nesse sentido algum algum sítio secreto que não é muito conhecido que tu possas dizer aqui à nossa audiência que tu levas as pessoas contigo neste Projeto Madeira e Nard. é Há um sítio é, na, na ponta de São Lourenço que é especial, mas já sei que as pessoas que caminharam por lá, há, há lixo e eu gostaria oh, de fazer, enviar uma mensagem porque é, é lamentável é, Completamente. e eu acho que vou fazer tipo um, vou fazer um, um grupo e vou, vamos a fazer uma obra especial que é pintar o lixo. Pintar o lixo... Não, é na... Na... Na... Na... E vai ficar espetacular, não. vamos fazer com um apoio de, de, de, de entidades é um para por... fazer uma exposição é um de lixo projecto. que há é na Madeira. É um projeto de awareness, não é? é? awareness Pessoal, vejam isto, uma paisagem é. bonita mas com aquilo tudo. Exatamente, Sim. e é realmente triste porque é, vamos pintar a natureza e de repente oh, oh, Olá, um, tá. um yeah. papel aí no chão oh, oh. então vamos limpando também onde nós passamos também, vamos fazendo uma, uma consciência. Cifão, uhum, uhum. É sobre cuidar o ambiente e pronto aquele lugar é, é especial e tem uma visão da ponta de São Lourenço que todo mundo vá por o um caminho que é a e aquele sítio é especial é especial é portanto é fora do trilho é fora do, é fora é do, do trilho fora do e aí dá perfeitamente colocamos o um cavalete e temos uma visão lindíssima também é muito uhum. lugar, tipo um Ponta do pargo também alguma paisagem alguma é porpoço também que há um sítio que há muito árvore e para pintar o um árvore é espetacular, nós temos que caminhar e mesmo com o um cavalete e, e tudo assim, ah, ah, ah, Claro, caminhar, claro. E chega-me e chegamos até aquele ponto e quando as pessoas vêm, ah, uau, fantástico, vê a luz entre os árvores, Exatamente. pintar e, isso aí. É, e valeu a pena o esforço yeah. de ir até lá, levar tudo às costas para depois, uau, sim, agora sim, now we're talking, now we're talking, muito bem, sim, muito sim. bem. Uhum. Ora, muito bem, portanto, tudo começa com uma ideia, Sim. tudo começa com uma ideia e a vossa ideia foi, portanto, este, este projeto. Sim. Uhum. Eu vi, eu estive a dar uma vestida de olhos no vosso Instagram e eu achei uma piadão pia que o último story que vocês tinham no Instagram era uma tábua de servir de um metro. Exato. Portanto, há este, há este tipo de encomendas que vocês têm, assim, inusitados, não é? Sim, sim, sim. Vocês, quando começaram este projeto e depois com toda esta experiência do Startup Now, uh, vocês viram que havia uma necessidade de haver um projeto deste género cá na ilha? Já à medida da obra nós fomos recebendo também visitas lá no teto e muita gente abordava onde é que podiam fazer restauro ou aprender, uhum. até carpintaria, algumas técnicas e a partir daí é que foi surgindo a tal ideia de criarmos um espaço onde fizéssemos também restauro, peças em carpintaria, até ensinar, a parte do divulgar e fazer os workshops. Mas, a nosso, acho que agora aquilo que nós sentimos é interessante e que nos desafia é o pedido das pessoas. Exato. Porque não estamos a criar nenhuma linha em específico, uhum. não é? Mas, Índia, porque de facto… É, é, quer dizer, é, já é, vamos, é, vamos dando o nosso toque, claro exato, que sim, e, mas uh, as pessoas muitas vezes pedem, olha, se conseguimos fazer isto, e isto, e o metro, e, e nós, sim, sim, porque não, vamos… E cada, porque não cada encomenda é um desafio claro. é mesmo. Porque... Claro, é algo novo, Sim. é algo que nunca fizeram Sim. e, aí, oh, como assim, agora uma tábua de de um metro. Temos que saber como é que é, para pegar, como é que vai ser. Então? Ergonomicamente, Sim. como é que Sim. é, como é que funciona? Esteticamente, ah. tudo. La hice ayer, foi ontem que la hice, e pronto, cortei, uhum. e era mesmo mesmo do metro, né <risos> <O la> pega. <risos> más había algo que no, no estaba no estaba no era armoniosa, armoniosa, no, era armoniosa no era nada solo quité un centímetro a cada lado y ya fico ya fico completamente ya fico diferente estilizada sí. y es así no sé es que hablamos mucho de que también no hace, usamos no mucho hacemos por... producción en serio, nos bueno. adaptamos a, a, a lo que el, lo que el cliente quiere eso que también. a veces Personalizado. no siempre personalizamos Personalizado. Eu não sou. Também Augusto... tem a parte de, do desperdício, do de yeah. querer aproveitar todas as pedaços de madeira que nós temos na oficina, uhum. de outros trabalhos, restos, até... A parte do carpinteiro que, que é o dono da oficina que usa e diz ah, isto é lixo. Nós, não é lixo. Não, não, é é lixo. Dá para aproveitar <risos> isto. <risos> nós olhamos <todo> para aquilo, dá-lhe um bom olha umas cunhas para fazer ali. Ai, pois... Isto parece-me, vamos fazer aquilo. Porque não, é é que... não, não somos bom. nós que praticamente decidimos o que é que vai sair da é madeira. Mesmo. Mas é é ela diz que a coisa outra vai madeira. É? É? A madeira, é. nos... a mim me diz que, é. que é <risos> <risos> que aí de uma maneira filosófica. Mas é isso mesmo, é isso. Exatamente, sim. É aquela questão, não é? Se vamos comer um. Se, se vamos comer um, uma vaca, por exemplo, que reaproveitemos a vaca inteira para comer okay. o, o, que, o que podemos comer. É, é um bocado como a árvore, não é? Detemos uma árvore abaixo. Se existe a madeira usar. para usar, então vamos reaproveitar é. toda a madeira, não é? É mais nessa filosofia é. e isso é muito bonito, por acaso, de, de se pensar dessa maneira. Uh, vocês, como o aqui a dizer, vocês têm um espaço, neste caso uhum. estão a partilhar um espaço. Sim. Não é, mas no futuro querem, portanto, eh, mandar sim, isto claro, para o Tenevão, não é? Sonhar podemos Vamos sonhar, sonhar vamos sonhar um bocadinho, porque sonhar, <risos> sonhar, sonhar, sonhar, claro. sonhar é bom, sonhar e é grátis, é grátis, é grátis, é grátis, é grátis, é grátis e bom. É grátis. Então vamos sonhar aqui um bocadinho, quais então, são as vossas perspectivas é nos próximos 5, 10 é anos? Não, é claro, é nosso é. <risos> estamos, somos elas, pero estamos separadas. Também. Porque, porque? eu me dedico mais à parte de la oficina, de carpinteria, ela me ajuda, obviamente, e ela mais à parte de restauro. Em casa? Em casa, porque na oficina mesmo não, não é viável. A parte de restaurar é uma coisa mais. Sim. E é muito barulho, e não sei que, é estar num posto. É, poeiras e pela sujidade. E segurança e... também. E e então, Entonces, sempre estamos, estamos separadas, então, uh -huh. a veces eu me hace falta, ou eu, eu le hago falta, e estamos. Uh -huh. No... Distantes fisicamente, sim. E o claro. ideal seria depois poder estar juntas, no nosso espaço uhum. e, e ir fazer todo, e tudo. Tudo, desde a oficina, desde a parte de restauro, desde a parte dos workshops, um espaço ali de. Não pedimos de como... muito, pedimos não? Um, <risos> um, um bocadinho, uns para cinco para cá, uns para para cá, não sei quê. <risos> exatamente, exatamente. Claro. A parte dos workshops, foi muito. Até eu quero aprender, já estou aqui, é pá, como é que se faz isto e como é que se. Foi bom perceber que correu bem e as pessoas gustaron y tomas perds más, más es algo que quedó ahí un poco atrás una, una experiencia que es muy que fue buena más claro Mas, empezaron a surgir cosas y somos ella y yo Uhum. To, hacemos tudo. Sim, desde logo, tudo, tudo, tudo. Sim, é verdade, vocês tudo. fizeram um logo o tipo e estavam tá <risos> a ver que também <risos> que vocês estavam tá a cortoar os, os cartõezinhos <risos> de visita <risos> e tudo mais, tudo ali, é. então, ter as mãos na sim. massa, muito bom. É isso que queremos e queremos divulgar. A parte de divulgar para mim foi muito gratificante porque nunca, nunca pensei que podia transmitir essa parte de ensinar e, sim, ter, sim. e ver a gente realizada e feliz, e sair contenta de... Então, então haverá mais, haverá mais workshops e... É, que Mas como é um trabalho assim mais pesado de carpintaria, é. às vezes os sítios não têm não, todos os claro. a estabilidade, ah, às exatamente. vezes têm que -se ser é. resistentes. Então há algumas dificuldades que nós temos que exemplo, tentar encontrar. Nosso para... Sim. Claro, exatamente, exatamente. É isso mesmo. Andreia como é que está o nosso Picasso? Está quase, está quase. Está quase, está, está quase. quase. Então vamos fazer só mais um tempinho e vamos a mais um joguinho. Vamos a mais um joguinho. O joguinho chama-se. O joguinho chama-se Taça chama Tibetana dos Assuntos. Então, o que é que é? A taça tibetana dos assuntos. Temos aqui uma taça tibetana e dentro tem papéis com assuntos. É verdade, tem papéis com assuntos. Vamos, como somos, são, são três, vamos tirar três papéis e vou fazer uma pergunta relacionada com esse. Tirou uma. Um papel, um papel e a Andreina, outro papel. Obrigada. Vamos lá. Então, o que é que saiu? O que é que saiu? Ah, Patrícia. Hobbies. Hobbies, ok. O que é que a Maria? Nightlife. Nightlife, ok. Família. Oh. Família. <risos> oh, ok, família. Portanto, tem que fazer agora uma pergunta a cada uma de vocês com esse tema. Andrena, família. A tua família? Tens família cá, na ilha? Sim, sim, sim. Mas cresceste na Venezuela, nasceste na Venezuela e só vieste cá à Madeira, recent... portanto, para fazeres este projeto. Nunca tinhas vindo cá antes. Ou é já assim, tinhas vindo? É... Meus pais são portugueses, uhum. sempre vim cá de férias. É minha ah, mãe okay. caçou há 20 anos com um português, portanto sempre fui aqui estadia, tipo de férias. É, mas é, eu cheguei aqui há 4 anos uhum. e eu tive que sair da Venezuela por, por devido à crise política. Uhum. É, estive em Miami há uhum. uh, todo aquele tempo e depois, então, fiz é, aquela. estacho aqui na Madeira que eu fiquei prendida então portanto agora a minha família está aqui e quanto estás e tens o um melhor dos dois mundos não é estás hum? a trabalhar e tens a família também exatamente é é e sempre que vinhas à Madeira vinhas na tua infância também vinhas aqui muitas vezes sempre sempre sempre, sempre. E, e não tu, tu, tu, tu, tu nas, nas vindas que tu vinhas cá nunca te passava pela cabeça de apostar cá na Ilha foi um acaso mesmo foi foi um acaso foi um acaso mesmo e, e também apanhou-me a pandemia e, entretanto, durante a pandemia, fui eh, realizando o projeto. Então, fiquei apaixonada pela natureza e tudo aconteceu. Aconteceu e pronto. E antes da ideia deste projeto, já tinha sabido que o Churchill veio aqui para pintar a Câmara Sim. de ovos Sim, é assim é, é, o Churchill é, vou fazer também é, para os turistas residentes, vou fazer workshop e tours. E vamos a pintar como o como Churchill. E vamos a beber também, porque a ideia também de Madeira em Arte é bebida com arte. É exatamente, porque é vocês uma forma, parte tu da... foste a pioneira dos, do, do conceito. Drink and paint. Drink and paint, é verdade, Drink que é uma paint. coisa muito grande lá em Miami e não só, nos Estados Unidos também eh, fazem muito isso, não é? é portanto, exatamente. as pessoas vão para um o <risos> sítio pintar e beber. No fim, ficar umas obras. Exatamente. E, <risos> não, aqui, mas... e aqui nós conversamos e bebemos, portanto é um bocado. Mas é melhor, já fiz dois, fiz, dois, fiz um, um de Frida Kahlo, bebi tequila, atenção e as pessoas Epa. ficaram mais confortáveis ficaram a pintar mais porque ao início as pessoas têm medo ah, será que vai sair bem? será que não? então com a bebida não vai convencendo e começa a entrar aquele espírito de vai, ai ah, eu sou Frida, sou vai. e, ao final, e que começa é é uma coisa aqui começa a fazer cânticos né? Sei que, isso, Frida, vango, é vango <risos> Picasso! E aqui é um é arraial. Essas são as aulas temáticas que envolvem a bebida e envolvem a música de acordo com a época do artista. Muito bem, muito bem. E estamos a falar em, em bebida e temos ali o papel do Nightlife. Nightlife, Nightlife. O que é que eu posso perguntar de Nightlife? <risos> já... já foi há algum tempo, não é? <risos> Nunca restauraste uma peça tocada ou já? Não. Só de sono. Tra trabalha só de sono. Tocada de sono, sim. Mas de resto. Ah, tocada de bebida, no tocada, não quero. Tocado, sim. Não, não. de trabalho. Não, não. não, não. Para trabalha de trabalho, não. Bebida, festa é festa, trabalho é trabalho, não é? Sim, sim não. Ainda assim. destruí uma peça. Mas de certeza que existia, portanto, entre bebidas, ideias malucas. É. Vocês as ah, duas, está bem? Exatamente. E que tal? Se nós fizéssemos uma cena com dois andares e pernas de balé. O ar, veces... que estamos a precisar? Numa Ay... cerveja, velha, não ver, sí. <risos> Às vezes, para, para. Não sei o que era, para, para o nome, eu não sei para quê. Para alguma coisa era. Não, necessitamos unas ponchas. Porque no. era mismo era mesmo, sí só salían cosas, mesmo Exactamente. todo. Exactamente. Y ya no solo por la bebida, es por la, el hecho de... Todo bien, tal, el ambiente, estará descontraídos, descontraídos, descontraídos, descontraídos, Es que de es un poco todo, toda la mierda. Se podían decir... Sí, sí sí sí. sí, sí, sí. Aquí, sí, sí, aquí sí, en la sí. sí. lampada sí. puedes decir todo y más alguna cosa. Y creo que dice ninguna, pues no dice ninguna aún. Es, fue el primera ¡Oh! ¡Pero el primera ¡Pero el primer! ¡Pero el palabra! ¡Me cago en la leche! <risos> e, não sei, agora perdi o hilo, já. Às vezes juntávamos, não né, ah, é? Para... para e pronto. nos juntávamos pais, de, eu creio que mais bem era para não fazer nada e... Podes e... e, e salia, salia, salia é que um também saiam umas semana. coisas, quando a gente está aqui nos cocktails também saem muitas coisas, saem muita coisa <risos> Muito bem, isso é nightlife hobbies. Tens uma moto Tenho. É isso, isso é que tens uma moto <risos> nunca te vi andar na... <risos> o Alex diz eu oh, tenho uma moto, eu acho que é melhor falar disso, não sei o quê. Sempre é. foste uma pessoa que gostavas de motas. Mulheres de motos, e motas ficam sempre fixas, não, não. não é? Foi. é muito fixo. Nunca teve moto e, na verdade, nunca pensei que fosse a ter uma moto. Ah, fixo. É ah, foi <risos> de repente. Olha, por que não? Isto aqui é madeira, é um bom sítio para ter moto. Yeah. É, quer dizer, depende. Ah, por isso. Porque se assim, não foi coche ali. Y, y la verdad el coche es, es, es, es, es coche. Un saiteros. Un saiteros, exactamente. Ah, con diez. Con diez. Cuánto dais? Con diez. Pues depende de la de moto. Es duro, pero dura. Dura mucho. Ya. Y siempre tuve coche porque la verdad yo era un poco relacionado con mis hobbies. Era un poco recoger mierda. Lixo. Okay, recoge Recoger lixo. Okay. Y que no era lixo. Daí vem tudo, não né? Sim, não era lixo porque tu olhavas para aquilo e dizias Jesus, ficava bem na minha sala Não, não assim, <risos> lo, lo, lo, lo transformávamos e lo reciclava e fazia coisas... Eh, pronto, que ao final cargava o coche com muitas coisas E... Pero quando cheguei aqui, vi... lo primeiro, aqui não se tira nada de lixo, não há lixo na calle Então é já, é um verdade, hobby, é un um hobby que já não podia que ser dizer mas na Fundola, podes visitar a Fundola, não podes? A, fundola. a fundola. Acho A dá. Acho que dá. Dá, tu podes ir lá deitar moto. Não, não aí. tenho carro, não. tenho moto. Pois, exato, uma moto agora. Ai, arranjamos, arranjamos. Não dá para trazer nada. Uma <risos> madeirinha só, duas madeirinhas, três madeirinhas. Eu consigo lá <risos> tudo na moto. <risos> Sí mismo, en realidad. Uh, no se puede contar, pero, pero sí. Epa, uh, no se uh, puede contar, entonces, No. está bien. Fica para una... El próximo episodio que vengas acá, esto okay. tiene que ser contado uh, Y, bueno, pues, vi la necesidad. Llevaba medio año sin medio de transporte. Uh -huh. Fiquei farta de ir a Formosa y volver, andando uh, durante seis meses. Era lo único que hacía en seis meses, ir a Formosa y volver e uh. me... dije, nah, tengo digo nada tenho que ter algo e comprei uma moto, moto porque, sim, sí, é o mais económico e inclusive para estacionar para para andar, para tudo e para, y para toda ver toda a la isla porque claro, eu claro, estava aqui seis meses e não conhecia praticamente nada Exactamente. e mais bem foi por isso existe, a verdade é que é um... Portanto, esse hobby de, de portanto, ver o lixo <risos> e, e, e talvez reaproveitar esse mesmo eixo desapareceu, mas o que é que claro. fazes mais? o que é que gostas de fazer que quase ninguém sabe o que tu faças. Por es que, exemplo, não sei, comer? <risos> toda a gente come, mas agora de de como é, se come, la, é? É que, em realidad, pode dizer que meu hobby se ha convertido en mi trabajo, entonces... Uh, yeah, é então you're living the life, you're living the life. Isso é amazing, yeah. isso é espetacular, yeah. isso é espetacular. Yeah. Muito então, bem. agora vai ter que buscar outro hobby. Sim, <risos> bem, tens que pensar um bocadinho nisso. Talvez com duas ponchas, aqui com a maniga. Surgei daí, não é? Surgei ideia não é? Ora bem, Andréina, como é que estamos? Já está pronto. Já está pronto. Epá, mesmo a tempo do fim do nosso episódio. Mostra lá. Gosta? está. Espera, que eu tenho que ligar esta que esta já está Ah. Mas vá, espero. Dificuldades técnicas, problemas ah. técnicos. Agora sim, uau! Mostra aqui. Muito bem, mostra lá. Epá, Isto foi feito em um episódio da Relampada! isto não uma salva de palmas. Mas uma salva de palmas. Cá estamos. Ca, quiserem pintar como a Andréina, contactem-na através claro. do Madeira in Arte, não é? Madeira in Arte, nas redes sociais, procure Madeira in Arte. Madeira in tudo. Art. É isso mesmo. E se quiserem claro. também ver uma, uma, uma vista espetacular da nossa ilha, que a nossa ilha tem tantas vistas, Madeira in Arte é a solução. E se vocês quiserem alguma coisa, ou restaurar qualquer coisa, ou fazer um pedido especial, tudo aquilo que tem a ver com madeira, não é? Madeira é convosco, não é? Elas, Arte e Restore. Muito obrigado. obrigado. Este foi um episódio muito fixe, muito, um, muito, muito, muito interessante, Você aprendi muitas respirar, coisas. Né? Já <risos> <tô> estou <espre> <risos> <tô espre> <risos> a é é é transpirar. Guilherme, é é culpa é tua, meu, culpa é tua. Muito obrigado e uh, mais uma vez, um obrigado a Bacardi e Martini, Estúdio 21 e a Tulipa. E um obrigado a vocês. Obrigado, Até à próxima. Lampada!